Eu só estou aqui na delegacia de polícia aqui do município de Alto é o 14 DT. Eu acabei de ser assaltado ali na igreja de São José. Estava assistindo novena hoje, domingo, dia 12 de março, é a terceira noite de novena. E quando saí da igreja, eu passei por esse constrangimento. Né? Alguém enfiou a mão no meu bolso e pegou o aparelho de celular. Então, é um registro que eu estou fazendo aqui para lamentar e alertar as pessoas. Né? A igreja é um local de congraçamento de fé, mas também deve ser um local de alerta sobre a maneira como as pessoas saem, tá? Sobretudo na saída, porque é ali que os elementos oportunistas ou descuidistas se aproveitam. No meu caso, foi o um segundo apenas de distração. E é lamentável que isso tenha acontecido. Bom, eu queria registrar que fomos muito bem atendidos na delegacia de polícia, é, o pessoal do plantão, né, da delegacia, ao contrário do que a gente tem visto em outros locais, aqui em Altos, o pessoal tem trabalhado e, e tem dado um atendimento necessário para as vítimas de assaltos. E, mais uma vez, lembrar da, dos cuidados, das cautelas que todos devemos ter em relação a um momento como esse que a cidade está vivendo, de festejos religiosos, mas não é todo mundo que está participando com a finalidade de fazer orações, de fazer clamores a Deus e ao nosso Santo Padroeiro. Né? Tem muita gente que está mesmo só para roubar, só para subtrair o que pertence aos outros. Né? É uma coisa lamentável isso que a gente vê nesse nesse momento aqui, sobretudo em Altos, que é considerada uma cidade pacífica. É isso.